ela tá de parabéns, porque foi um foi um nome que foi escondido o tempo todo, não saiu em lugar nenhum. As pessoas podem falar aí, mas nem imaginavam que, que a gente estava fazendo essa costura. É, e ele disse, eu, e assim, está na mesma situação que o Kennedy. A gente até o dia 28 aí, mas é um jogador de um grande clube. E a gente está, os maiores da Europa, e a gente está tentando aí ver se a gente consegue o mesmo êxito ou espera ter aí o mesmo final aí desse jogador. No caso do Andres, a dificuldade é realmente conseguir com o nosso empréstimo, né? Porque a gente sabe que o clube estava querendo vender o jogador, né? Sim, sim, mas eu acho que eu acho que as tratativas estão andando, sempre tem algum algum problema, sempre tem algum ponto em que, que dá uma emperrada maior, ainda mais no nível de jogador como esse, né? Um nível altíssimo, um jogador que e está com 25, 26 anos, no ápice da idade de um jogador, talvez. Então, a gente está tá feliz de estar tá nessa tentativa aí de contratar esse jogador. Eu queria que você falasse um pouquinho também da renovação do Arrascaeta. Eu acho que isso tem gerado para o torcedor uma expectativa muito grande. Ah, o Arrascaeta é um jogador é, imprescindível para a gente. É, o Flamengo sempre acreditou no Arrascaeta, tanto que foi lá e pagou o que pagou. É, fez cinco anos de contrato, agora tem dois anos e meio de contrato, mais ou menos. É, a gente entende que precisa é, oferecer isso para ele, até pela performance e pelo que, que ele ganhou no Flamengo. A gente já ofereceu mais cinco anos de contrato para ele a partir de 1 de janeiro de 2022. Mas tem um outro ponto que é em relação ao, ao empresário que está nos oferecendo 20, é, os outros 25% e, e, e pede que a gente faça isso ao mesmo tempo. A gente vem conversando, a gente vem com muita tranquilidade expondo as dificuldades aí que o Flamengo passa em relação a não ter um público, como todos os outros clubes aqui no Brasil. Mas você vê aí a dificuldade que a gente está tendo em contratar porque a gente não está botando dinheiro na frente, a gente está sempre tentando é, buscar dentro do mercado alternativas para se reforçar, mas eu, eu tenho certeza, eu acho eu acho que o final que vai ter um final vai ter um final muito tranquilo, o jogador, a gente vai conseguir fazer essa renovação aí, mas tem que ter calma, paciência e e a gente vai ter resiliência para fazer as coisas certas aí. Às vezes um pouco o empresário ele, ele fica mais, um pouco mais afobado, se é do jogo também, eu não estou não aqui para fazer nenhum juízo em relação a ele. Eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, eu tenho que cuidar dos interesses do Flamengo e está certo ele, tá certo ele de cuidar dos interesses do.. do do Flamengo. Mas tem uma questão central aí que eu queria ter a oportunidade de falar para vocês da TNT, de todo mundo que tá aqui. Se tem um clube que acreditou no Rascaeta, se tem uma diretoria que ac a a a acreditou no Rascaeta, foi do Flamengo. O Flamengo pagou, não vou falar em números aqui, mas vocês que procurem lá, vê nos balanços do Flamengo, o Flamengo pagou um caminhão de dinheiro por ele, porque acredita nele sempre acreditou nele antes dele performar no flamengo agora que ele já performou e já fez tudo isso que ele faz aí no dia a dia o flamengo não teria sentido nenhum a gente não acreditar nele a gente acredita nele só que nós passamos pela maior crise sanitária do planeta talvez a maior crise sanitária dos, dos últimos séculos e a gente tem algumas responsabilidades que não só sou eu que, que, que, tem, que a tenho. E, mas, não vou dar -te falar, eu tenho certeza absoluta que na hora certa é, a gente vai resolver esse problema com o Rascaídeo. Eu juro que é a última, porque você apareceu ali, o então, torcedor começou a te cruzar e começou a dizer a gente quer Davi Luiz, a gente quer um zagueiro, o que, que dá ah, pra dizer? <risos> a, torcida, a, torcida a torcida do Flamengo é isso, e a gente respeita, eu sei o tamanho dessa pressão, convivo bem com essa pressão todo dia, mas é isso, Depois, caso, eu, caso a diretoria do Flamengo contrate o Kennedy, caso contrate o André, caso contrate um ou dois, caso renove com a Rascaeta, ainda vai ter uma sequência de, de, de nomes que eles estão falando aí. Mas esse jogo, isso aí, eu acho que isso faz parte do tamanho do Flamengo, da grandeza do Flamengo, e para estar aqui tem que ter disposição, tanto em campo como fora também. Flamengo acertou a contratação do meio atacante Kennedy, 25 anos, ex-fluminense e que atualmente pertence ao Chelsea da Inglaterra. O Flamengo fez uma proposta de um ano de empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. Vai pagar cerca de 500 mil euros, mais ou menos 3 milhões de reais, pelo empréstimo, e se quiser ficar com Kennedy ao fim do contrato, vai ter de desembolsar 10 milhões de euros, mas aí vai reduzir esse valor já pago pelo empréstimo. Kennedy deve chegar nesta semana ao Brasil, se apresentar ao técnico Renato Gaúcho. O Flamengo também deseja ter Andrés Pereira, meia-volante do Manchester United, como informou o TNT Esportes. Conversa com o clube inglês. Por essa possibilidade, também nos mesmos moldes, deseja empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. E aí fica a pergunta para os amigos do estúdio. Quanto esse elenco do Flamengo subiria de patamar com esses dois reforços para o técnico Renato Gaúcho? Muito bem, tá aí o Pedro Henrique Torres já deixando perguntas então para os nossos comentaristas. Eu dei boa noite para o Gustavo Hoffman, mas eu não dei boa noite ainda para o nosso outro comentarista da noite, que é ele, Anterito Greco. Eu tava com saudade de você, Oi. viu, Antero? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo a este Sports Center. E a gente já começa falando de Flamengo e de esporte. O Flamengo venceu fácil, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, mas o Renato Gaúcho dizendo que a cada dia o time apresenta... O um melhor futebol. Já te dou boa noite e quero que você fale sobre isso. Eu, Antero, eu estou só esquentando o seu lugar aqui, tá? Estou cuidando dele direitinho para quando vocês estiverem de volta aqui no estúdio. Boa noite. É... <risos> Salve, Marcela. Olá, Gustavo. Olá, fãs de esporte. É, realmente, vendo, vendo vocês aí, dá saudade, sim. E eu estou do lado, praticamente, né? Só eu abrir a janela aqui, eu dou um oi, vocês me, me veem. Olha, é, respondendo até a sua pergunta inicial no programa, graças a Deus, bem, ainda em casa, estamos nos cuidando, né, já é, devidamente vacinados. Ah, e contentíssimo no fim de semana com o meu time. Vocês nem queiram saber, mas muito, muito mesmo. Feliz da vida. Feliz da vida quem está o torcedor do Flamengo, não é? torcedor do Flamengo realmente vê o seu time subir no campeonato, ali na beiradinha já do, do G4, sabe? é um time que vai brigar pelo título, como lembrou o Renato, vai brigar também por Libertadores, eu tenho apostado no, no Flamengo na final da, da Libertadores, vai brigar também em Copa do Brasil. E o jogo de hoje, com algumas baixas, mas basicamente o, o time titular, força máxima, no que o Renato fez muito bem. Porque o jogo seguinte da, da, da Libertadores são, são favas contadas e aí não vai nenhum desprezo ao Olímpia. Apenas uma constatação. É, foi um jogo, diria, é, tranquilo, assim, relaxado para o Flamengo. Relaxado não no sentido de desdém, sabe sentiu, percebeu a, a, a superioridade, fez a vantagem logo, criou outras oportunidades. Se tivesse sido até intenso, persistente, como em algumas outras ocasiões recentes, teria vencido mais uma vez por uma diferença grande, por goleada. Sabe, jogou, é, para usar uma linguagem que a gente nunca usou, Gustavo, jogou o suficiente para vencer e bem sem tomar nenhum susto. E nesse momento, é o que conta até o Flamengo, até com duas partidas a menos, já tem, se meus cálculos não estiverem errado, o melhor ataque do, do Campeonato Brasileiro, junto com o do Palmeiras, 27 gols marcados. Portanto, pode não ter sido um jogo daqui assim espetaculares, mas mostrou um Flamengo superior e uma vitória sem nada a contestar. É, aquele jogo, Antero, que o time pode até aproveitar para descansar um pouco, porque o, esporte, o Flamengo realmente não teve nenhum susto. Olha, acabou de terminar lá no Beira-Rio o Inter Flamengo e esporte. É importante voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? É contra o esporte, um adversário que já se esperava que não fosse é, trazer tantos problemas para o Flamengo? Mas é importante você somar mais três pontos. É importante somar três pontos, sem passar sufoco, sem... Até mesmo exigir tanto assim da equipe do Flamengo. Como o Antero disse e eu é, repito aqui, uma vitória tranquila, sem sustos do Flamengo. Chama atenção nas estatísticas da partida é, para mostrar como o Flamengo jogou com a bola no chão, foi bem superior ao esporte. Teve 64% de poste-bola, ok, um índice normal para um jogo como esse, ainda mais na diferença técnica das equipes. E teve mais finalizações, 18%, do que cruzamentos. Na grande área. O Flamengo conseguiu chegar com facilidade no gol adversário. E dessas 18 finalizações, 11 foram dentro da grande área. O que mostra ainda mais a facilidade com que o Flamengo, com a bola no chão, envolveu o time adversário, envolveu o Sport, que teve só quatro finalizações, praticamente não teve chances durante toda a partida. Pois é, e aí você estava falando, Antero, sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a gente já vai mostrar também, mas o Flamengo já é o quinto colocado e está muito, muito pertinho de chegar ali no G4. É um Flamengo que vai fazendo a sua evolução a cada partida. Sem pensar em Libertadores, você já estava falando aí, já está classificado para a semifinal neste momento, e aí o que tem que fazer o Renato Gaúcho é isso, é aprimorar o que já está bom. Sim, é isso, claro. Olha, gente, é, como eu assim, já está classificado, é porque a diferença é, de placar que ele construiu fora de casa e a diferença técnica com relação a seu adversário é muito grande. Mas ok, até por um respeito a profissionais, a pessoas sérias, que estão defendendo o Olímpia, vamos dizer, o Flamengo deve ratificar a sua classificação no meio de semana. Deu um passo enorme. Tem 99,9% de classificação já garantida. Vamos deixar esse 0,01 para o acaso. E, e o Renato tem de fazer isso. Ele Diferentemente do que ocorria com o Grêmio Percebeu que no Flamengo pode e deve e será cobrado também por isso Brigar eh, por todas as frentes possíveis né? E o Flamengo está na briga nos três lados Então o que ele notou? Falei, puxa vida, eh, damos um passo enorme, enorme, gigantesco no Paraguai Como é que está a nossa situação no Brasileiro? Opa, olha o Atlético desgarrando Preciso jogar com o um máximo que eu puder de titulares E foi o que ele fez e deu resultado, obviamente, né deu a lógica, o Flamengo venceu. Não estava, talvez, nos planos a derrota da semana passada, a derrota para o Internacional. Essa, sim, era inesperada, não pelo Internacional, porque eu jogava em casa e o, o, o Flamengo vindo embalado, Internacional eh, com altos e baixos. Aquele resultado é que foi um tanto complicado. Bem, eh, mas eh, o Flamengo, agora a gente percebe, que está chegando no ponto em que se imaginava desde o começo e que estaria no bloco principal brigando pelo título. E uma rodada muito, muito boa, excelente para o Flamengo e para o Galo. Uma rodada ruim para o Palmeiras, ruim para o, o Red Bull Bragantino e também, olha, poderia ter sido excelente e não foi. Foi mais ou menos para o Fortaleza. Então, três times do bloco de cima que tropeçaram, Galo e Flamengo, continuam firmes.